e agulha de 1.75. OK? Vamos lá. Então aqui eu vou começar fazendo um laço mágico, tá? Puxo aqui uma laçadinha e prendo com uma correntinha. Aí eu vou fazer mais duas correntinhas. Eu vou trabalhar com ponto altíssimo, tá? Fechado juntos, OK? Ou ponto alongado então aqui eu vou fazer um ponto altíssimo duas correntinhas. aqui eu vou fazer dois pontos altíssimo fechados juntos faço uma duas três quatro cinco seis sete oito nove correntinhas eu vou fazer bem devagarzinho agora tá ó Fico com três tá como se fosse fazer o ponto alto, tiro um tiro dois, dou uma laçada aqui. Eu puxo a laçadinha lá, tiro um, tiro dois e arremato, ok? Duas correntinhas, vou repetir novamente aqui, tá? Dois pontos fechados juntos, ok. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, e aqui eu vou repetir mais uma vez: dois pontos fechados juntos, duas correntinhas, e aqui mais dois pontos fechados juntos, tá. Assim, ok. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove correntinhas. Aqui eu vou repetir mais uma vez: dois pontos fechados juntos, duas correntinhas e mais dois pontos fechados juntos. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, eu venho aqui na primeira, pego as duas laçadinhas aqui da correntinha e do ponto altíssimo e fecho com um ponto baixíssimo, ok? Então ficou assim: uma argolinha de cinco, uma de nove, uma de cinco e uma de nove, ok? Eu passo para o próximo espaço aqui, passo um ponto baixíssimo, três correntinhas, e novamente eu vou repetir o ponto altíssimo aqui, duas correntinhas, mais uma vez, dois pontos fechados juntos, duas correntinhas novamente, mais dois pontos altos. Fechado juntos, ok, ficando assim, passo para o próximo espaço aqui, diretamente, e faço um ponto alto, dois, três. Quatro. cinco, seis pontos altos, tá? Passo para a próxima aqui, ó, nesse espaço, desculpa, é aqui, ó, tá bom? E aqui eu faço novamente o ponto alto fechado juntos, duas correntinhas. Aqui o ponto alto fechado juntos. Duas correntinhas e novamente então aqui fica com três pontos fechados juntos tá três vezes assim tá bom aqui na argolinha de cinco correntinhas eu vou fazer um ponto alto dois três e quatro. Eu estou falando ponto alto, mas é ponto altíssimo ou ponto alongado, tá? Passo para o próximo espaço e vou repetir novamente três vezes, dois pontos altos fechados juntos, tá? Separado de duas correntinhas cada uma, assim. aqui na correntinha de 9 eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui vou fazer seis pontos altos alongados ou altíssimo tá aqui dois três quatro cinco e seis. Aqui eu vou repetir as três bolinhas, né? Os três pontos. Os três pontos não, é o dois pontos altos fechados juntos, três vezes, separado de duas correntinhas. Aqui dois mais um. Ok, aqui na argolinha de cinco eu faço quatro pontos altos. Aqui um, dois, três e quatro, tá? Aí eu venho aqui, pego uma argolinha da correntinha e uma do ponto alto, tá? e fecho com um ponto baixíssimo aqui eu posso fazer uma correntinha e cortar o meu fio então olha só aqui tem o um grupinho de seis pontos altos ao lado dele tem o um grupinho de dois pontos altos fechados juntos ok então aqui bem aqui tá eu vou amarrar o meu fio, ok? Assim aí, eu faço mais duas correntinhas, contando com meu nozinho três. Aqui eu vou fazer mais um ponto altíssimo, duas correntinhas, e novamente, nesse mesmo lugar, mais dois pontos fechados juntos. Ok, vem aqui no primeiro ponto alto, faço um ponto alto, uma correntinha aqui no seguinte, um ponto alto e uma correntinha no seguinte, um ponto alto, uma correntinha. E eu vou seguir fazendo assim, desta forma, um ponto alto e uma correntinha. Ok até terminar aqui os pontos altos tá chegando aqui eu venho nesse primeiro espaço aqui tem um grupinho de pontos altos fechados juntos no primeiro espaço passa aqui dois pontos altos fechados juntos duas correntinhas e aqui novamente mais dois pontos altos Fechado juntos, ok? Então, é assim que vai ficar a primeira carreira. A segunda carreira eu faço uma correntinha, eu viro, eu venho aqui nesse espaço, faço um ponto baixíssimo, subo três correntinhas e faço um ponto altíssimo aqui, tá? Aí eu faço duas correntinhas aqui nesse mesmo lugar mais dois pontos fechado juntos uma duas três correntinhas então aqui tem um ponto alto e uma correntinha eu venho aqui nesse espaço faço um ponto baixo uma duas três correntinhas no próximo espaço um ponto baixo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 Aqui nesse espaço, eu vou terminar fazendo uma bolinha aqui de dois pontos altos fechados juntos, duas correntinhas e dois pontos altos fechados juntos, ok. Na terceira carreira, eu faço uma correntinha, viro bem aqui nesse espaço um ponto baixíssimo. Bom, aqui eu vou repetir: tá, faço as três correntinhas um ponto aqui duas correntinhas e aqui dois pontos fechados juntos uma duas três correntinhas bem aqui na primeira argolinha um ponto baixo uma duas três correntinhas e aqui um ponto baixo e sim é assim que eu vou seguir fazendo tá Aqui as argolinhas tá três correntinhas e aqui o ponto baixo. Agora eu vou repetir três correntinhas e aqui eu faço dois pontos fechados juntos, duas correntinhas e mais dois pontos fechados juntos, ok então aqui na próxima carreira eu vou repetir novamente tá bom sempre para diminuir aqui as argolinhas central tá aqui no começo começa igual ok fazendo duas vezes o ponto fechado juntos três correntinhas e aqui eu faço um ponto baixo na argolinha, três correntinhas, um ponto baixo na argolinha, três correntinhas e um ponto baixo na argolinha. Três correntinhas e aqui novamente eu vou repetir. OK? Dois pontos fechados juntos, duas correntinhas e dois pontos fechados juntos. Assim. então aqui na próxima carreira vou repetir novamente tá os três pontos a, aos desculpa três correntinhas um ponto altíssimo duas correntinhas e dois pontos altíssimos fechados juntos tá uma duas três correntinhas Aqui na argolinha um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas, e aqui novamente um ponto baixo, três correntinhas, e aqui eu vou repetir os dois pontos fechados juntos, duas correntinhas e dois pontos fechados juntos. Ok, vou repetir novamente aqui uma correntinha e um ponto baixíssimo três correntinhas um ponto altíssimo duas correntinhas mais dois pontos fechados juntos uma duas três correntinhas e aqui na última argolinha um ponto baixo tá uma duas três correntinhas e aqui eu vou repetir novamente mais uma vez dois pontos fechados juntos duas correntinhas e dois pontos fechados juntos tá aqui vou repetir novamente uma correntinha aqui no espaço um ponto baixíssimo faço as três correntinhas e um ponto altíssimo, duas correntinhas novamente aqui mais dois pontos altíssimo fechado juntos, tá? Aí eu venho aqui diretamente e faço novamente, ok? Então aqui dependendo do da grossura aqui do seu punho Tá, você pode fazer mais uma carreira para terminar eu vou mostrar aqui para vocês como fazer tá aqui assim ok para terminar então quando você for fazer a outra você vai fazer da mesma forma chegando aqui no espaço com um ponto baixíssimo uma duas três correntinhas e aqui mais um ponto altíssimo tá Venho aqui no próximo espaço e faço dois pontos fechados juntos, ok? Faço uma correntinha, viro, ok? Aqui nesse primeiro ponto, puxo uma laçadinha ali. Aqui na correntinha, puxo uma laçadinha e arremato. Faço uma correntinha e corto meu fio, tá? Então, no caso, para mim fica muito grande, ok? Porque eu tenho que fazer do outro lado a mesma coisa que eu acabei de fazer aqui. Eu vou fazer aqui também, tá? Só que na hora que eu colocar aqui, ó, ele vai ficar muito grande. Porque, olha só, eu tenho um punho pequeno, né? Vai ficar muito grande vai ultrapassar então eu tenho que diminuir a carreira então você pode diminuir a carreira que não tem problema ok bom se você achar que fica legal você pode também usar como tornozeleira né você pode colocar lá sem problema nenhum fica bonito também da mesma forma tá bom Então, para servir para mim, eu vou fazer até essa carreira, tá? E vou terminar dessa forma: faço uma correntinha, viro aqui mesmo. Eu faço um ponto baixo aqui no espaço. Eu faço um ponto baixo aqui no espaço. Um ponto baixo e aqui na correntinha, tá? Onde eu subi aqui para iniciar. Eu faço um ponto baixo, faço uma, duas, três correntinhas. Viro aqui no primeiro ponto baixo que eu fiz. Eu faço um ponto baixíssimo, tá? Aqui fica uma argolinha para colocar o cordãozinho, tá bom? Faço uma correntinha e corta aqui o meu fio. Então, porque eu fiz com ponto altíssimo, tá? Para quem tem aqui o punho maior, mais grossinho, dá para fazer o mesmo modelo, sem problema nenhum, tá bom? Por isso mesmo que eu fiz, tá? Para vocês verem que aqui você pode estar fazendo maior ou menor. Aqui no caso eu desmanchei, tá? Eu usei a mesma agulha, só que eu tive que apertar um pouquinho o ponto que para pra servir para o meu punho porque aqui o meu ele tem 15 centímetros tá então olha só se eu contar aqui ó dessa última carreira não a argolinha tá dessa última carreira até essa última carreira que eu fiz dá 15 centímetros então fica exatamente do mesmo tamanho aqui do meu punho tá bom? Então, se você, né, por exemplo, é você vê que vai ficar muito grande para você, você troca de agulha, tá? Aí você pega e faz, né, experimenta sempre, tá experimentando e vendo, tá? Você mede aqui no seu, né, no seu pulho e faz, se aqui precisar de aumentar, você aumenta fazendo as carreiras até o final se você vê que ainda vai ficar pequeno você pode fazer com um ponto altíssimo tá dá pra fazer maior também porque às vezes você quer um modelinho e você fala aí não dá não serve pra mim mas dá pra fazer sim tá bom e olha só e com a linha fina tá ó a linha fina é equivalente igual a linha anne tá bom olha só como ficou <risos> ficou bem bonitinho né uma gracinha já fiz da mesma cor para combinar aqui com o anel <risos> então é isso se vocês gostaram deixe meu joinha qualquer dúvida é só comentar aí embaixo que eu estarei respondendo e até a próxima obrigada beijos tchau!